Olá meus amigos do canal Abrindo Case, eu quero hoje compartilhar com vocês dicas sobre estabilizador, aliás sobre o primeiro estabilizador que pensamos em adquirir assim que estamos montando nossos equipamentos, esse estabilizador é o tripé, aqui eu tenho um tripé da linha Worldview, modelo WV. 8452 é um tripé bem bacana pois já possui três estágios e também suporta até 6,5 kg entre câmera e acessórios. E o primeiro passo para a montagem do seu tripé após ser tirado do case é abrir o tripé. Se o seu tripé for igual a esse faça o aperto do ajuste central para que ele não abra, não expanda demais essas pernas para que você não tenha dificuldade nesse avanço, nessa subida desse tripé. Feito isso, o próximo passo é a liberação do avanço do primeiro estágio do tripé. Após a liberação do primeiro estágio, o tripé ficará numa posição mediana. Isso vai facilitar a montagem da câmera, de lentes, de acessórios, a visualização dos ajustes, isso é muito bacana. E o próximo passo é definir a altura final do tripé para a fotografia desejada. Em seguida é preciso conferir o nível do tripé. Esse tripé ele já tem o nível em sua base. Então esse ajuste nós fazemos da seguinte forma, a gente precisa liberar o segundo estágio ou recolher né, ou expandir para que a gente faça esse ajuste do nível até ele chegar na região central desse nível e aí nós fazemos o travamento das pernas. Aí nós temos certeza que a base do nosso tripé está nivelada, tá? E aí nós podemos conferir com o nível que também tem na cabeça do tripé. Os dois níveis estando alinhados, estando centralizados, nós temos a certeza que a nossa planta ficará perfeita, né? Então isso é muito bacana. E outra coisa bem bacana, na hora que você for adquirir o seu tripé, Pense em adquirir um tripé já mais atual, tá? onde que ele contenha um baseplate de engate rápido. O que seria isso? Você faz o destravamento e você retira a sapata de fixação da câmera. Tá? Então isso aqui vai ser fixado na câmera, na parte de baixo da câmera tem uma rosca, aqui tem um parafuso, você faz o encaixe e o travamento disso. Tá? De preferência você procurar fazer o um encaixe do corpo da câmera no centro dessa base. Tá? Você só toma cuidado se for uma DSLR é, Se você fixar muito para o fundo da sapata Para a parte final da sapata Ela pode ter um, um travamento na hora de colocar ou retirar uma lente tá? Ou de repente você está acionando o zoom manual ou foco E esse anel ficar preso aqui na estrutura de metal tá? Dessa base Feito isso você engata essa base aqui no tripé Porém, você precisa fazer o balanceamento, né? o ajuste fino que a gente fala que seria é, ajustar o centro gravitacional da lente e do corpo da câmera. Então assim, ó, o conjunto, né? o corpo pesa menos às vezes do que a lente, dependendo da lente que você vai utilizar e dependendo também se tem lentes muito leves. Então, você faz o avanço ou o retrocesso desse plate para que você gere um equilíbrio desse peso entre câmera e lente pelo um microfone que você venha colocar e aí você pergunta Luciano mas como que eu vou saber fazer o ajuste desse centro gravitacional bacana a gente vai esse passo agora tá então assim é, tem a trava da Tilt, né? que permite a câmera fazer as imagens de tilt do chão ao teto ou do teto ao chão. Né? Então você libera essa trava, sempre segurando o manche, tá? o tripé, você libera e você vai suavizando o seu apoio do manche E se o tripé começar a ceder, né? se a frente da câmera estiver muito pesada, ela vai fazer com que o tripé comece a abaixar a frente, tá? Feito isso, o peso frontal ainda é maior do que o peso da câmera com a parcial da lente, tá? Então aí você volta para a posição central, e aí você destrava o deslocamento do plate e puxa o plate com a câmera e todo o conjunto, com a lente né, que já está fixada aqui, um pouquinho para trás. Faz o travamento novamente e libera a tilt. E aí você vai ver, se você fez isso e a câmera não desceu ou chegou na precisão desse centro gravitacional ou está muito próximo e a pressão também da cabeça hidráulica do tripé fez com que esse peso ficasse equilibrado. E aí você vai ter um movimento tranquilo, então se a Tilt estiver destravada a câmera não vai descer, né? Então está equilibradinho, bacana. Então isso te permite trabalhar com o tripé um pouco mais solto, porém a câmera e todo o conjunto está equilibrado, né? está estabilizado então por isso que o tripé é um estabilizador, né? desde a sua montagem até sustentação do peso. Então todo esse equilíbrio, esse ajuste, esses cuidados, esses macetezinhos, isso sim fará a diferença na hora de você fazer uma câmera um pouco mais solta, trabalhar diagonais, fazer pan, né? fazer correções. Isso vai te permitir e além do tradicional, que é só fazer uma pan ou uma tilt. Então, para que você realmente chegue a movimentos precisos, o seu equipamento precisa estar alinhado, ajustado e estabilizado de forma correta. Ok? Espero que essa dica seja bacana para vocês, que vocês utilizem. Vejam a diferença que isso vai fazer para vocês, tá? Nos seus trabalhos. E nos vemos no próximo Abrindo Case. Um grande abraço!